sentados, acompanhamos mais um bonito testemunho de graças alcançadas. O senhor João era membro ativo do Terço dos Homens, não perdia um encontro, rezava o Terço, voltava para casa e a vida continuava. Certa vez houve um pequeno conflito entre os filhos, coisa de família. O senhor João quis mostrar sua autoridade de pai e agrediu os filhos e a esposa Sua esposa aproximou-se do senhor João e disse João, onde você estava? Ele respondeu Por que você está perguntando? Você sabe que eu estava na igreja no terço dos homens Ela disse Você não estava no terço dos homens Você não estava rezando Por que você está por que você está duvidando de mim? Ela respondeu, se você estivesse rezando, com toda certeza, não chegaria em casa com tanta grosseria com a sua família. Ele me disse, irmão Viveiros, a ficha caiu. Como participar do grupo de terço dos homens? Participar da comunidade ser grosso, agressivo com as pessoas que mais amo a minha família. E concluiu, nunca mais eu fui o mesmo. O testemunho de cristão deve começar dentro de casa, na família.